Olá pessoal do nosso canal, sejam bem vindos mais uma vez Hoje estamos aqui para atender a dúvida do nosso amigo Edson Vieira Inscrito é, aí do nosso canal Que tem dúvida é, como fazer o rebaixo para instalar dobradiça usando a tupia, tupia iluminador Então a gente vai, vai mostrar dois métodos aqui é, Que a gente consegue fazer a gente usa bem pouco aqui na mercenaria, instalar dobradiço, porque a gente não trabalha com portas, instalação de portas, essas coisas. Mas às vezes tem algum móvel que a gente vai fazer que demanda instalar dobradiça. Então, é, a gente tem duas formas de fazer. Uma forma é usando somente a tupi, é, como mostrei para vocês aqui, e a guia dela. Deixa eu pegar aqui, usando essa guia aqui, que é uma das formas de fazer. Mas a pessoa tem que ter uma, uma boa habilidade, tem que ter um costume muito grande com tupi tupi é, Para fazer um serviço bacana E a outra forma é esse gabarito aqui Esse gabarito aqui é, Esse aqui eu tenho ele aqui bem simples, ele tem um batentezinho aqui, simplesinho E eu vou aproveitar o vídeo para mostrar como que a gente faz o rebaixo manual simples sem o gabarito Vou aproveitar o gancho do vídeo e vou mostrar como é feito esse gabarito aqui. Esse gabarito, para quem não tem tanta habilidade com a máquina, às vezes está começando, eu sugiro que trabalhe com esse gabarito. É mais seguro e fica um serviço bem, bem feitinho, bem perfeito. Entendeu, pessoal? Então eu vou, primeiro, antes de seguir para fazer o rebaixo lá, eu vou estar tá mostrando como é feito esse gabarito aqui, certo? Vou mostrar primeiramente o que, que vocês vão precisar de material para estar tá montando esse gabarito é, Coisinha simples, que um gabarito desse, no meu entender não fica nem 10 reais de material Ó, um pedacinho de MDF 6mm MDF 6mm, né? É, 19,5 por 30,5, pode, pode ter outras medidas, pessoal Só estou mostrando o que, que a gente usou aqui mais dois pedacinhos de MDF Dois pedacinhos de MDF 7 por 13 Dois pedacinhos de MDF por 13 Um outro pedacinho de MDF De 5 Por 30 centímetros e meio Isso é tudo retalho, pessoal E mais um pedacinho de MDF Que eu vou fazer Esse gabarito aqui Pra prender com sargento na porta para quem vai sentar a porta no meu caso, como eu não utilizo porta, eu não posso utilizar isso daqui, porque às vezes não tem espaço. Mas para a porta, esse aqui é o ideal. E mais um pedacinho de MDF de 9 por 40, certinho, pessoal? Então aí a gente vai, vai dar andamento em estar tá fazendo esse gabarito aqui, explicar para vocês é, cada montarzinho e que é feito, tá certinho. um pedacinho de MDF aqui, é um pedacinho de 5 por, por 30 cm. está até arriscado aqui, esse MDF ele vai ser colado ou parafusado, você pode fazer com cola ou parafuso, eu vou fazer, vou colocar cola né, para pré-montar o gabarito e depois eu vou colocar parafuso logo em seguida para ficar uma coisa bem, bem feitinha, então vamos lá. rasgo aqui, certo? pessoal, só lembrando a tupia, trabalha sempre com ela, esse lado emborrachado aqui, ó, você vai trabalhar sempre nesse gabarito com esse lado aqui encostado na extremidade do fundo aqui, ó, porque essa tupia aqui não dá diferença se você usar dos, dos outros lados mas, creio que outra tupia, não sei, eu acho que é a, a da Bosch tem uma extremidade mais estreita não, se eu não estiver enganado tá pessoal? E agora vai atravessar o MDF, então quando vocês forem fazer aí, vão ter que procurar não deixar encostar na mesa, porque senão vai estragar essa bancada, Essa mesa aí. Aqui minha fresa de corte já está regulada, eu não, não vou não vou alterar. Achar ela somente a, a, a profundidade para romper o MDE. Certo? Vai com Entra com ela. Um pouco inclinada aqui. Enquanto, pessoal, é só isso De tupi A gente vai fazer Um corte agora, logo em seguida Usando a sua dobradiça A dobradiça que você tem Hábito de usar aí Pode ser menor, pode ser maior Que essa aqui Vai vir aqui agora Vai fazer essa marcação Vou Arriscar riscar aqui esse risco aqui não tem tanta influência, mas esse aqui sim, viu pessoal? Esse aqui é o risco que vai determinar a precisão do seu gabarito, certo? Eu vou riscar a lateral aqui, já vai ficar prontinho. E agora a gente vai finalizar o corte com a tupia aí. Lembrando pessoal que a... Ficar atento para a fresa comer somente até o risco. Não deixe a fresa comer o risco, senão o seu gabarito vai ficar com um pouco de folga. Ele vai ficar inutilizado? Não. Mas, é, para quem é perfeccionista e gosta das coisas muito bem feitinhas, aí já não vai ficar bacana. Esse meu gabarito aqui, vocês podem reparar que a Tupia comeu um pouquinho... É do risco é, a me dobrar disso fica um pouquinho folgado lá dentro eu não vejo problema nisso mas tem gente muito perfeccionista que vai é, não vai gostar disso daí nós vamos tentar fazer o mais justinho possível aqui tá Passou um pouquinho, viu pessoal Mas eu acho que ainda vai ficar bacana Aí deixa o seu tupi quietinho aqui Vamos soltar Vamos soltar aí Soltar o gabarito que ele estava preso E agora a gente vai Colar o outro batente aqui Então, aí segura o tupi com a fresa encostada no final do rasgo E aí você cola o batente Guardar um pouco, né? de cima para baixo. Agora vamos fazer vamos fazer os, refor os reforços com parafusos. pessoal, a gente já reforçou vamos partir aqui agora pra gente limpar aqui onde a gente vai ter que ter acesso visual ao trabalho depois que o gabarito estiver pronto então vou marcar com a dobradiça mais ou menos é, até onde eu quero que limpe normalmente a gente utiliza o rebaixo dessa extremidade do dobradiça para lá, então eu vou marcar aqui que eu vou limpar essa área aqui mais ou menos eu vou limpar até aqui. Mais ou menos, tá? Vamos prender ela aqui de novo. Prender o gabarito aqui novamente. Depois a gente vai dar um acabamentinho nessas laterais aí pra ficar uma coisa bonitinha. A gente vai levar lá na serra, vai... Pra parar esses excessos aí. por utilizar a tupi, não faça, é, não utilize sem a, sem a peça estar presa, pessoal, que é perigoso. Então aqui, ó, já tem o batente, agora simplesmente a tupi vai trabalhar dentro desse espaço aqui. É, desse lado aqui, pessoal, não é necessário pôr o batente, porque a porta... Vai terminar antes da tupi bater alguma coisa. Então você vai. Que vai mandar. Que vai determinar o que você vai fazer. É a porta lá. Então a gente vai limpar até aqui. Mais ou menos até aqui. Onde você vai ter acesso a visual à porta. Tá? Quando for. Porta ou qualquer outra coisa que você for utilizar. Instalação de dobradiça. risquinho aqui para tentar seguir ele pessoal, que aqui esse corte ele é feito a mão livre é, não tem necessidade de ficar retinho, pode ficar um pouco ondulado, não tem problema mas é, vamos tentar fazer uma coisa bem bacana bastante ondular dá para acertar isso daí, se quiser colocar um guia, mas não, não ver necessidade é... depois quando a gente instalar o guia na tupi, a gente pode até fazer isso mas basicamente o gabarito é esse pessoal esse buraco é simplesmente para ter o acesso visual a dobradiça vai encaixar aqui dentro com uma certa folguinha, que eu comentei com vocês quando vocês for, forem fazer o seu gabarito mais justo possível que você deixar que vai ficar um serviço mais... vai ficar um, um trabalho mais refinado depois no caso aqui ficou um pouquinho largo ainda mesmo, mesmo é, problema que ficou no outro mas é, depois vocês vão ver no resultado que a gente for fazer demonstração lá na, na porta ou a gente vai fazendo uma tábua ali, simulando a porta, que vai ficar bacana. Que fica bem bacana ainda, certo? Então aqui agora, vou ali na serra, vou tirar esses excessos aqui, para ele ficar coisa bonitinha. Logo em seguida, a gente vai determinar é, lá na, na, na porta, onde a gente vai parafusar é, esse batente aqui. Que é onde vai servir de batente, vai servir para botar um sargento lá depois... E prender o gabarito para você trabalhar com segurança, certo? Pessoal, é, dando andamento aqui, para a gente finalizar o gabarito, a gente tem que vir aqui, certo? É, na porta, aqui no caso eu não, não tenho uma porta aqui, eu tenho essa tábua aqui que simula uma porta. Mais ou menos é, na espessura que, que se usa as portas. Ó, 3, aqui está com 3.1, Certo? É, normalmente as portas são três Mas é um, um milímetro de diferença E vai dar para Quando vocês forem fazer procure utilizar uma madeira da espessura da porta Aqui ó A dobradiça Isso aqui como como se fosse o rebaixo da dobradiça Depois a gente vai até utilizar esse risco aqui Que eu tô fazendo já para demonstrar O funcionamento do gabarito ah, Tá marcado aí, aí Eu vou utilizar demarcar onde vai o batente do nosso gabarito. É... Vocês podem perceber que aqui é o um buraco de acesso, né? Tá vendo? O risco está aqui, que eu fiz anteriormente com a dobradiça. Ó. Certo? Então eu vou vir aqui do outro lado, no gabarito, e vou riscar aonde eu vou colocar aquele batente lá que eu mencionei para vocês. Certo? Porque eu vou riscar aqui. Ó. Tudo muito simples, pessoal. Não tem muito particularidade isso daqui, não. Beleza. Está riscado. Ficou um pouquinho até fora do esquadro. Mas a gente vai. A hora que a gente for parafusar o gabarito lá, a gente vai parafusar no esquadro, tá, pessoal? Eu já coloca no esquadro aqui. Pelo menor lado aqui, vai parafusar no esquadro. Certo? Então vamos lá na outra mesa, a gente vai fazer isso agora. Aqui pessoal, então vamos, vamos colar aqui agora. Lembrando que a gente vai pôr o parafuso depois, tá? Isso aqui é só para fixar as coisas certinho e depois a gente parafusa. Tempinho para cola segurar aí. Aquele espaço lá da dobradiça. É, normalmente esse espaço que vai sobrar lá na porta. Lá. É, quando fizer o rebaixo, a dobradiça vai descer dentro desse, desse espaço aí um pouco mole bom pessoal, então já já cola já fez o efeito aqui agora nós vamos colocar o parafuso aqui para dar mais resistência aí nosso gabarito prontinho para o uso certo pessoal já vamos pular lá para a nossa portinha lá e vamos lá demonstrar o funcionamento dele tá ok regular a tupia Pode embora. Pessoal, então já chegamos aqui para gente demonstrar a funcionalidade dele. Como vocês podem ver, a fresa está regulada somente para romper o MDF de 6mm. Nós vamos usar essa dobradiça, uma chapa até fininha. E eu preciso fazer o um rebaixo para isso aqui entrar lá na porta. Essa chapa entrar lá na porta. Então a gente vai ter que considerar 6mm do MDF mais essa chapa Então a gente precisa regular a tupi Então Você pode utilizar o método mais simples possível que já vai ser o rebaixo A conta da dobradiça Vamos apertar aqui já está regulado Aqui, pessoal, é o seguinte Aqui eu já vou aproveitar aquele risco que a gente fez né? Tá pronto o risco E a gente vai chegar aqui e vai instalar nosso gabarito Olha aí Batente aqui Vocês lembram, pessoal, que o meu gabarito O outro gabarito mais antigo lá Não tem esse sarrafo aqui que Passa para as lateral. Eu expliquei, já, já mencionei antes o porquê que eu não tenho. Esse aqui eu deixei para quem é sentador de porta aí. Quem é acostumado a sentar a porta. Olha só. Você terminou lá na sua porta. Onde vai ficar o seu dobradiço Simplesmente você vem aqui e coloca um sargento. Ideal pessoal, dos dois lados, tá? Aqui eu vou colocar de um lado só porque eu estou no final da tábua aqui. Mas ideal dos dois lados. Ele pode vir a, dar, vir a dar alguma folguinha, esse aqui eu acho até que vai dar. Mas aí o ideal é prender um sargento de cada lado para ficar um serviço bem, bem bacana. Vou até prender esse daqui, dá para prender, eu vou prender para Rápido e prático E o mais importante, né, pessoal? Barato É gabarito que para quem tem marcenaria sai de graça Porque Você tem esses montes de sarrafa aí Jogado na marcenaria aí Seu gabarito sai de graça Olha só pessoal Esse aqui com um pouquinho, cerca de um milímetro maior do que a dobradiça. Eu não vejo defeito, né? Mas para quem é perfeccionista ainda pode ajustar isso ainda ainda melhor para ficar perfeito. Como se diz, o meu ramo não é assentar a porta, então por isso que uh, eu não me aprofundo muito aí nos ajustes e tudo. Mas aí quem quem tiver no ramo de assentar a porta quiser fazer 100% perfeito consegue. Para quem é mais perfeccionista ainda é... vai ficar 100% perfeito vocês podem ver que os cantinhos ficam um pouco arredondados eu não acho necessário, mas para quem acha Ó. aqui nem precisou, precisou disso o barito um pouquinho maior nem precisa Mas quem é do ramo, que é assentador de porta e que é o ramo dele, eu aconselho fazer isso daqui. O trabalho fica bem mais chamativo, né? Bem mais... Pra quem é detalhista pra caramba, isso aqui faz diferença. Ó, cantinho super quadrado. Olha só, pessoal. Depois no final a gente vai até parafusar ela aqui pra... A gente vai até profusar aí para demonstrar que fica bem bacana. ó Para quem é perfeccionista, ó, tira as rebarba. Bem bacana. Então pessoal, esse é um dos métodos que a gente sabe fazer com o gabarito. Né? Existe outro método? Dá para fazer sem o gabarito, somente com o tupi e o guia do tupi. Como eu falei, eu nem recomendo. É, para quem Eu nem tenho tanta essa habilidade Eu consigo fazer Mas tem gente no dia a dia que eu creio que vai conseguir fazer Que tem muito mais habilidade Já acostumado a sentar a porta E vai utilizar a tupi vai conseguir é, Precisa de da regular de profundidade Bem maior aqui é, E precisa ter a mão boa Para dar a parada no lugar certo Para não ficar grande aqui Para dobradiça ficar andando um lado para o outro Bom, então vamos passar para o outro método. É, vou aproveitar a posição da tábua aí, para eu demarcar, riscar aqui onde vai ficar a dobradiça. Vou fazer aqui bem do lado, né? só um instante. Vou fazer bem do lado um do outro aqui, pessoal, até título de comparação na qualidade depois, tá? Como vai ficar? Claro que tem gente que vai fazer e vai ficar... Bem melhor do que o que eu estou fazendo aqui, mas é a título de comparação aqui do meu trabalho. aqui, ó. Marcou que eu sou dobrado isso aqui o lugar, né? O local. Ó. Riscado. É um pouco mais complicado de regular a máquina para fazer esse formato aqui. Olha só. A gente vai usar o guia original da máquina, tá? Não sei se é por coincidência, mas eu acho que ele já vai estar tá quase regulado. A gente vai ter que regular a profundidade aqui. Nesse caso, a profundidade a gente vai ter que regular. A profundidade aqui, ó. É, eu, eu vou preferir fazer de duas vezes, tá pessoal? A passada. Apesar de que eu acho que dá para fazer de uma vez só, mas eu vou preferir de fazer de duas vezes. Então, eu vou calcular mais ou menos metade. Quem quiser fazer de uma passada só, não tem problema. Vou fazer mais ou menos de uma, metade de uma passada e depois eu vou fazer o restante. Regulagem da profundidade aqui. ó. Se você vai encaixar a dobradiça lá na madeira, você precisa regular também a profundidade. Você tem que virar o corte da fresa, né? É a vídeo da fresa aqui e deixar ela reta com a guia. E você vem com a sua dobradiça e encosta aqui. Ó. Tá até um pouquinho mais profundo. Mas eu acho a gente vai fazer assim mesmo. Porque o fundamento é esse aí. Porque cada dobradiça tem uma profundidade. Tem uma, uma espessura. Mas o fundamento é o mesmo, vai regular com a própria dobradiça. Nós vamos virar aqui, né, essa tábua aqui, é, para poder trabalhar com a tupi na posição correta. Primeiro passar, depois eu vou ajustar a ajustar a profundidade lá. Então aqui pessoal, ó, você... aqui que eu mencionei que a pessoa tem que ter a mão boa para dar a parada na hora certa e pra ficar um serviço bacana. Então pessoal, o método agora é esse, né? Vamos afastar a fresa antes da partida no tupi, vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos regular a profundidade aqui, eu gosto de fazer... É, no risco que eu fiz aqui que é gosto de fazer no próprio risco Na própria porta, entendeu? Tupia já está frouxa aqui pontinha da fresa, vai comer o risco é... Vai ficar um ajuste bacana depois Aqui, apertou aqui Pronto, vamos lá então Só observando, quem quiser fazer isso daí numa passada só, sem problema, tá pessoal? Eu só acho que força muito a máquina. Desvirar. Opa, tá a, a gente esse Eu particularmente não, não gosto muito desse, desse formato Eu rebaixo. Ó, devido a, a ter que ficar virando a porta. Se você não tiver o cavalete na obra, não tiver uma mesa, sei lá, você vai passar trabalho, certeza. Fica bacana? Fica. Esse aqui já nem, nem precisa de ajuste. Mas a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui. É... Como diz, para os caprichosos de plantão, né? Aqueles caras muito perfeccionistas. Para mim já dá para parafusar dobrado isso sem nenhum problema. A gente vai aqui com o formão e vai tirar somente o arredondado que a fresa deixou, tá pessoal? nada que vai tirar né mas para quem gosta daquele serviço que de encher os olhos do do patrão lá do contratante né tem que ter um formão bem afiado e com que não esteja com os cantos arredondados tá? bacana também a gente vai parafusar nesse e vai parafusar no outro para finalizar aqui eu não vou nem furar isso aqui é uma madeira de jequitibá, bem macia é, a maioria do pessoal aí vai sentar muita porta que tem porta sanduíche o pessoal fala, né? tem a madeirinha de pinos que é muito macia também dá para fazer sem furar Tem que colocar o parafuso bem centralizado, tá pessoal? Existe aí até as broquinhas de já furo centralizando. Olha só. Sem, sem ressalto, bem bacana. Isso aí é o que a gente fez sem gabarito. Vamos passar para cá, agora vamos para o outro que a gente fez com o gabarito. Provavelmente não vai dar nenhuma diferença de um para o outro, mas. É, na execução em si, com gabarito é bem mais rápido, né pessoal? É mais rápido e eu acho que até mais seguro Pessoal, então vamos é, fazer aqui no outro, que foi feito com gabarito E depois a gente vai olhar se deu alguma diferença Parafuso mais centralizado sim. Lembrando pessoal, não sou profissional disso daqui, viu? Estou fazendo isso daqui, eu faço algumas vezes aqui na marcenaria não quero de longe, estou querendo competir com quem é profissional da área e de sentar a porta e tal, de longe, isso aqui é só, como diz, a demonstraçãozinha aqui que a gente faz. Pessoal, olha só, perfeito, Ó, até passar o formão aqui. retinho, sem nenhum ressalto, você pode fazer mais fundo, se eu quiser aprofundar mais disso, pode regular do jeito que você quiser, utilizando o gabarito ou não. Então pessoal, na minha avaliação, o resultado final da, dos dois métodos é basicamente o mesmo, uma leve vantagem aqui para o gabarito, é, mas fazendo sem o gabarito fica muito bacana também, mas a, o gabarito ganha, na minha opinião, é, em agilidade e em segurança. Né? Você apertou o gabarito lá só para trabalhar com a tupia, sem ter que ficar olhando onde vai parar, onde não vai parar, é muito mais rápido. Consigo fazer seguramente uns, uns quatro desse aqui enquanto eu faço um desse. Mas se, não, se a pessoa não tem o gabarito também dá para fazer. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aí no comentário para a gente. É, peço por favor se puder dá o joinha no vídeo inscreva no canal deixa o sininho ativado vai estar tá vindo mais vídeo aí tem vídeo em fase de edição é, para subir pro canal é, dá aquele apoio para gente gente dá sugestão de vídeo que que isso aqui foi esse vídeo é uma sugestão uma dúvida que um dos nossos inscritos teve é, e a gente fez aqui para ele e para todo mundo para quem tiver dúvida então a gente pede o apoio, uh, qualquer dúvida que tiver o nosso alcance, alcance de esclarecer, pode deixar no comentário aí que a gente vai correr atrás, vai tentar fazer com as ferramentas que a gente tem, é, para estar tá facilitando aí, passar um pouquinho do que a gente faz aqui para quem, quem precisa. né? É, claro que tem muita gente que sabe muito mais que a gente, mas é, a gente... Gosta de compartilhar conhecimento. Muito obrigado! Até o próximo vídeo.